momento estamos fazendo a entrega de um dos produtos da Meta 5 do projeto, onde são feitas as aquisições de equipamentos e materiais. Dentro desses equipamentos também a gente tem os veículos. Um deles é a pick -up, que foi entregue hoje e também um caminhão que será entregue nas próximas etapas. Então a gente está com na etapa final desse projeto, né, fazendo as entregas e também Logo em seguida, a gente estará inaugurando o Centro de Controle Integrado em Osório. Essa caminhonete ela vai para o quartel de terra de areia e fica à disposição dos bombeiros né, para esses trabalhos relacionados a acidentes envolvendo o transporte rodoviário com produtos perigosos. Lá tem os, as luzes de beco, né? As laterais aqui. Isso, né? isso. Tem mais o, as funções do sinalizador. Por que, que a BR-101 foi escolhida para ser implementado esse projeto? Esse projeto ele é uma contrapartida da duplicação da BR-101, que o DENIT tem um termo de cooperação com a URGS. E ele é um dos programas que está sendo entregue para a sociedade. Então, a gente, por meio desse termo, faz a execução desse projeto. E a sociedade, no caso aqui representada pelos bombeiros, tem a possibilidade de ter esse material para conseguir também desenvolver o trabalho deles com uma maior qualidade e, consequentemente, né, conseguir trabalhar para evitar esses tipos de acidentes ou, principalmente, as consequências que eles possam ter no caso deles virem a, a ocorrer. Capitão Rodrigo, qual a contribuição desse equipamento para o trabalho de vocês na BR-101 ou para outras tarefas do Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde. Em primeiro lugar, é agradecer ao convênio ECPE de URGS, né, que nos brindou aí com, com a entrega desse equipamento e muitos outros virão. Inclusive, um caminhão vai ser o caminhão mais moderno e equipado do estado. Esse equipamento vai compor uma frota de veículos e outros equipamentos e nos auxiliarão diretamente no monitoramento e num rápido atendimento, a, principalmente às ocorrências né, sinistros diversos e o foco, que é o nosso trabalho junto com a URGS e o DENIT, que será no atendimento de é, ocorrências envolvendo produtos perigosos, cargas perigosas né, e afins. Na verdade, ele vai trabalhar, esse o caminhão e essa viatura cedida hoje, dia 14 de novembro, eles vão trabalhar no pelotão de terra de areia, então vão trabalhar em todas as cidades limítrofes, e nas rodovias que são atingidas ali pelo pelo tráfego intenso e pelas ocorrências que ali ocorrem, seja na Rota do Sol ou na 101, tanto no monitoramento quanto no atendimento direto. A gente sabe da dificuldade de, de, do governo do estado para comprar equipamentos nesse momento de crise financeira. Como é que vocês recebem esse essa parceria com o DENIT com a URGS? Ela é muito bem-vinda porque ela, justamente por se tratar de uma parceria né que envolveu, não é só a cedência de equipamentos, ela... É, troca de conhecimentos, nós tivemos 60 bobeiros envolvidos em treinamento, mais 60 agentes de defesa civil e agentes das prefeituras municipais e limítrofes que envolvem a região. Então foram treinados, Então o pessoal está capacitado. Teve uma revitalização também da sessão de Osório, que vai fazer o um monitoramento por câmeras. Foi feito o um trabalho de georreferenciamento nas estradas que vão ser abrangidas por esse convênio, então, é um trabalho que ele não não é simplesmente uma entrega de materiais, mas assim, um aprimoramento do pessoal para a gente trabalhar na prevenção e no atendimento. E nós vemos é como uma excelente ideia e vem num momento muito oportuno, num momento de crise, mas, então, é mais do que nunca, veio um momento muito salutar para desenvolvimento das nossas atividades e para a segurança da comunidade. Bem, a nós do Corpo de Bombeiros cabe agradecer esta esse convênio com a URGS. Né? Para nós, representa um salto de qualidade no atendimento ao serviço daquela região. É uma região, literalmente, que carece de um aporte de tecnologia e recurso para as ações na rodovia. E, literalmente, com esse convênio, a gente supre essa deficiência. O Porto de Bombeiros ele, ele se sente cercado com um guarda-chuva de conhecimento técnico e bem aparelhado para fazer frente a qualquer emergência nos termos da rodovia 101. Então, para nós pela natureza do convênio, pela natureza das parcerias realizadas, isso representa um salto de qualidade tremendo, e ao Corpo bombeiros cabe agradecer essa interação, e oxalá que se desenvolva mais convênios nessa área, porque ah, carece todas as áreas de aporte de recursos, de aporte de tecnologia, de aporte de treinamento, para que se faça frente a todas as emergências. O Corpo Pombeiros é um elo nessa cadeia, é apenas um elo nessa engrenagem, e nessas parcerias a gente reforça o atendimento, né, e todos saem ganhando, principalmente a comunidade, que vai ter com certeza uma melhor prestação de serviço em todos os setores que ela assim necessitar. Então, a gente agradece, muito obrigado à URGS, muito obrigado aos parceiros e que saiam mais parcerias como essa. É importante né, ressaltar a parceria dos bombeiros durante todo esse processo para a execução desse projeto, que eles sempre se mostraram presentes e nos auxiliando nas demandas necessárias, com conhecimento técnico né, que a equipe, a equipe sempre teve a possibilidade de recorrer a eles para busca de especificações e também informações que auxiliou bastante para que a gente conseguisse finalizar essas aquisições. Certo? Então a gente trabalha para. Tem algumas aquisições ainda para serem feitas, mas a gente já tem concluído a capacitação, que foram feitas, onde participaram cerca de 60 bombeiros, e também a gente já está finalizando a meta de divulgação do projeto. E uma, por meio de folders com informações para a sociedade que possa vir a ter contato com esse tipo de acidente. Então, a gente fica bem satisfeito com os resultados que estamos conquistando durante todo esse percurso com o desenvolvimento do projeto.